Eu prefiro o cara que é incompetente, constante, disciplinado, do que um gênio que não tem disciplina nenhuma. E o advogado, ele tem uma questão cultural que o cara é o autônomo. Esse cara que é autônomo, ele tem uma outra problemática, ele não consegue falar não para as pessoas. Não é porque você tentou algo em um momento da tua vida e não deu certo, que isso de uma certa forma não dará certo nunca. Tem uma rede social. Que tem 200 seguidores, é que mais vende determinado produto É isso eu... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Podcast Lucro Certo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva Se você não curtiu esse vídeo, já curte agora Mas como assim, no começo? É, se você não gostar, depois você volta aqui e tira a tua curtida Não tem problema nenhum, mas já deixa a curtida aí pra você não esquecer Tá? E lembrando que toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no YouTube E também estamos em todas as plataformas de áudio e o nosso podcast tem sempre o objetivo de trazer para você, pequeno e médio empreendedor, conceitos, dicas, estratégias e histórias que vão te inspirar a fazer com que o seu negócio dê um lucro certo. Esse é o nosso objetivo com o podcast Lucro Certo. E esse cara que eu trouxe aqui esta semana vai falar para advogados. Ou melhor dizendo, ele fala já para advogados há muito e muitos anos. A dificuldade da mentalidade de empreendedor para aquele que é da área do direito, para o advogado. E ele vai compartilhar aqui várias ideias, várias dicas, vários insights. Se você é advogado, tem todos os motivos do mundo para ficar aqui com a gente. Se você não é advogado, também fica com a gente, porque certamente você vai tirar aprendizado aqui, tirar dicas e tirar insights para o seu negócio. Tudo uma questão de visão e adaptação. Anderson Amorim. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês aí que está nos assistindo. É diferente eu estar aqui nessa posição hoje. Porque né? normalmente, normalmente você está do outro, lado. Do, do outro lado. Então fala, gente... Já fala para a galera do teu podcast também. Então, assim, a gente tem um, tem um podcast... Na verdade, eu chamo, a gente chama de videocast, tá? Então, vou me apresentar para eles aqui. Eu sou o Anderson Amorim, CEO da Jurídica. Né? A gente também tem escritório de advocacia, tem algumas outras coisas, alguns outros negócios. Mas o meu principal negócio hoje é a, a escola, que é voltada para o advogado. Então... E a gente tem um videocast desde 2018. que tudo Agora, videocast, podcast, é tudo meio que... Que, na verdade, isso aqui não é um podcast. É um, um, video, videocast, é um videocast do YouTube, cast. mas o áudio que vai para as plataformas se transforma, se transforma num, num podcast. podcast. É, tudo e isso a aí. gente já faz isso desde 2018, sem muita pretensão. Nosso público é muito nichado, que é o mundo jurídico, mais para o advogado, voltado principalmente para o advogado. Então, a gente tem lá no canal do, da Jurídica, olha aí no canal do, do YouTube da Jurídica, você vai ter lá vários videocast, vários insights e a gente fez uma loucura um ano de fazer 365 lives no ano e teve uma virada, uma jornada a gente de fez uma de 24, 24 horas 24 horas de live aquela foi ah, muito de live também. ao assim de live ao vivo mesmo não teve essa de ah põe ao um, um vídeo gravado foi 24 horas ao vivo falando só de direito única live no Brasil falando de direito 24 horas. Ah, mas hoje, hoje, falar de direito é fácil. Com a instabilidade jurídica que existe nesse país, você fala mais do que 48, 72, 24 horas. Mas a gente estava ensinando. Isso que era aquele bate-papo ensinando. <risos> o desafio né? é maior ainda. O desafio, desafio é né? maior ainda porque assim a gente trouxe bastante gente convidada. Então foi rodando convidado a noite inteira. E a gente fez. De entretenimento é fácil de ter. Agora, você reter a atenção de quem não é desse mundo de entretenimento, quem está buscando conhecimento para querer aprender e ter um lucro certo... É mais difícil. Me fala uma coisa, Anderson. Qual é o grande desafio do advogado hoje? Claro. A gente pode dizer que o advogado é quase igual o médico e o dentista, é aquele cara que é muito bom na especialidade dele, mas não tem muitas vezes uma visão de negócio. Eu vou falar para você que é pior. É pior, ainda. É pior. É pior, porque assim, o advogado ele estuda cinco anos, ele, o bacharel de direito ele estuda cinco anos numa formação. Só que nessa formação o que que ele sofre? O que que ele aprende? Ele não aprende a trabalhar. Ele aprende a ler lei. Basicamente é isso. Ele vai aprender um pouco de história, um pouquinho de economia, mas voltado para o lado histórico. Ele não aprende, nem, eu digo para você, Solinho, que ele não aprende nem fazer processo. Ele que não loucura. aprende a fazer processo. Ele não aprende a combater um bom processo. Ele, não vai ele vai aprender muito mais isso num cursinho. Na faculdade ele não ele tem uma visão geral, claro, ampla. Não é o foco da faculdade de Direito hoje. Não né? é o foco. Então, assim, não, ele não vai preparar o cara para ser um profissional qualificado. O que, que faz a peneira? A prova da ordem. A prova da ordem vai fazer um peneirão. E aí eu falo que assim é uma peneira que às vezes é injusta, porque você vai ter gente que não é qualificada, mas ele é como uma autoescola. Você tem um monte de gente que dirige, que tem habilitação, mas não são bom motorista. E você vai ter gente que dirige bem e não tem habilitação. Então, ele, ele faz essa restrição de mercado, mas não, a, não, não ensina esse cara a ter uma visão de negócio, a ele entender que ele precisa de um prolabore, labore que ele precisa ter marketing. Por quê? A OAB proíbe um monte de coisa sobre marketing. Não, Tem, existe a advocacia, uma série de restrições. Muito, a área da saúde muito. também faz isso. Mas na advocacia, eu acho que como é uma, é uma categoria muito unida nesse aspecto e muito arcaica, teve uma alteração agora, recente, e essa alteração permite um monte de propagandas. Não é propaganda. Eu posso trazer conteúdo informacional para quem está me assistindo. Eu não posso usar isso como venda. Mas na época, de, no, nos dias de hoje, se conteúdo é a bola da vez, podemos entender Mas eu não posso que... falar, vem em mim. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que eu tenho essa possibilidade de pôr uma placa e falar, ó, oh, vem em mim que eu faço tal coisa. Entendi. Então, assim, se o advogado monta o escritório, olha a dificuldade do cara. Ele monta o um escritório, saiu da faculdade, passou na ordem. Estou dizendo que foi tudo bonitinho. Passou na ordem, montou um escritório aqui no seu prédio. Você conhece ele? Inclusive tem vários advogados Não, Mas você aqui. conhece ele? Não. Ele faz o quê? Qual a especialidade? Qual a área dele? Né? Esse é um grande desafio. Ele, ele já não tem um estudo para isso. Então ele não tem uma especialização, ele não sai como médico. Por isso que eu falo que ele é um pouco mais diferente do médico. Ele é pior porque o médico se forma um clínico geral. Né? Vou falar assim para a gente... Fazer um, uma linha de raciocínio. E ele tem uma especialização ainda em formação. E ele sai da graduação formado em, naquela especialidade. O advogado, ele sai advogado. A gente, eu, eu fiz um podcast com o Marcos aqui, que foi presidente da OAB, você conhece? E ele estava me falando o seguinte. É, que nem 50% dos que se formam em direito necessariamente passam, fazem, hum. prestam o um exame da ordem. Isso já é um número assustador. Isso já é, é um, um número assustador. assustador se a gente pensar em, em linhas gerais, aí principalmente a quantidade de pessoas que se formem direito no Brasil. E ele deu os números aqui, não me recordo agora, você é bom, aí volta né? lá no podcast e assiste o do Marcos aí, que vai ter todos os dados. Ele é bom de número, ele, ele é o presidente, é, presidente da ordem da de, São São Paulo, de São Paulo e tal. Ele deu vários dados interessantes. Mas uma das coisas que mais, mais me chamou atenção, que inclusive foi tema do nosso debate, nossa discussão lá, é o seguinte. Primeiro, o cara não tem a qualificação para empreender. Né? Uhum. E é isso que faz com que muitas vezes muitos não vá empreender com seu próprio escritório, ele porque se consegue. você parar para analisar, né, Anderson, a coisa é meio, meio, meio louco assim, no sentido principalmente de tempo. Cara, o cara vai lá faz uma faculdade de cinco anos. Aí o, o, o próprio Marcos falou, o cara vai levar pelo menos, pelo uhum. menos seis meses, no mínimo, para ele Passar no exame da ordem pós-faculdade. Essa média até tá sendo um pouquinho mais. Na verdade, ele vai fazer um estágio, seja ou na graduação, porque a faculdade ele obriga a fazer um estágio na graduação, Sim. ou ele vai fazer fora. Tá? Que ele, ele... Nessa brincadeira, você tem seis anos. Só que, assim, nesse estágio, vamos falar aqui, e sendo franco, paga-se em São Paulo, na casa de mil reais. O cara, dependendo da faculdade que ele estiver fazendo, não paga nem a faculdade não de paga não, Você entendeu? Então, assim. Como que ele vai fazer uma outra, e aí ele está preocupado com o quê? Qual que é a preocupação do momento dele? Qual que é o objetivo dele? Passar na prova da ordem. Não é ganhar dinheiro, não é se preparar, não, não ele está lá para poder passar na prova da ordem. Então ele vai fazer aquele curso para poder aprender a fazer uma petição, então ele vai estagiar ali, pra, e aí dentro de um escritório, se for um escritório pequeno ele vai aprender bastante, porque vai fazer de tudo. Se for um escritório muito grande, ele vai ficar limitado a ser peças-chave, então ah, vai fazer só peça inicial, vai fazer só recurso, vai fazer, vai ser um boy de luxo. E aí ele não está preocupado em empreender, não sabe disso. Porque empreender eu posso empreender dentro do seu negócio. Eu não preciso. Ou empreendedor Eu não preciso ter, ou, ah, mas aí vem as dificuldades, porque o cara vem para um. Vamos supor que ele tem um patrocínio, vai lá, aluga a sala, monta a mobília, e aí? Eu não tenho cliente. Os que, me, que as pessoas que me conhecem não confiam no meu trabalho porque falam assim, ah, ele acabou de se formar. Recém-formado. Isso é, um, é em todas as áreas. Né? A gente tem um pré-conceito cultural do Brasil do cara que acabou de se formar, ele não presta. Eu quero o cara que é mais experiente. E às vezes o cara que está acabando de se formar está dedicado, está estudando mais do que um cara que tem 50 anos de, de mercado. Montou. Ninguém conhece ele, Solivan. Mas se, vamos lá, se tudo isso der certo, tem um outro desafio também. Vamos lá, que ele tem o um patrocínio. O pai chegou lá e pum, Pagou, está pagando o lá um ano de, de, okay, de um sala. um ano, dois, não importa quanto seja. O cara teve seis anos ali da formação para tirar a carteira da ordem e tal, e aí ele vai tem o um patrocínio mais um ano, dois, o cara vai para sete, oito. Só que ainda que ele tenha a confiança das pessoas mais próximas, ele comece a pegar trabalhos ali, tem muitos processos que o desenrolar disso vão levar anos mas, também. Mas, depende do que então, for, que depende dizer, da área, 5, 10 anos. Quanto tempo esse cara leva para começar a ver dinheiro de verdade mesmo? É um desafio também a área, é... né? Ó, é assim, ó, vou falar do mundo do previdenciário, que é o mundo que eu mais convivo, mas isso reflete em todas, tá? Só no cível, que o cível você vê dinheiro na frente, então o cível é pago para você trabalhar, o restante que é de êxito, previdenciário, trabalhista, tributário, é muito mais de êxito. Então, eu tenho que lograr isso. Quanto tempo? Um ano e meio a dois para ter resultado de um processo. Então, se eu ponho para dentro do meu escritório um processo por mês, eu vou ter resultado deste processo que eu coloquei agora daqui um ano e meio, dois. Então, então eu você tenho que ter tem um uma janela, de, um Só fluxo que... de caixa para um para dois anos no mínimo. Só que eu, eu aprendi fluxo de caixa? Eu não sei nem o que é isso. Entendeu a problemática? Então, assim, ah, eu estou dizendo aqui, a gente falou, está brincando de ah, tem um patrocínio, alguém que ajudou a montar o um escritório e tal. Eu estou dizendo alguém que veio e não tinha profissão nenhuma. Vamos pegar um outro cenário, que é o mais corriqueiro? Aquele cara que está estudando, trabalhando como qualquer outra profissão, não quero desmerecer profissão nenhuma, mas claro. às vezes o cara tá, é, trabalha em loja, é, é mecânico, não importa o que, que ele faça, e aí ele faz aquilo para poder pagar a faculdade e ele não consegue ter a visão. Os poucos que têm a visão de empreendedorismo, quando o cara vem para o direito, esse cara desponta. Esse cara desponta. Por quê? Principalmente quem vende vendas. Eu, eu tenho reparado muito nisso. Porque ele sai, ele sai da bolha. ele fala que eu tenho que vender. O, a venda é diferente? Claro que é diferente, tem as suas limitações, não é uma área mercantilícia. Tudo bem. Mas eu posso vender de outras formas. Eu posso vender a minha imagem. Quando eu trago, venho para uma rede social e eu faço uma postagem falando uma informação, eu estou vendendo a minha imagem. Perfeito. Só que eu não sei fazer isso. Aí eu não sei fazer collab, eu não sei fazer nada de ou, marketing ou digital se, e não sei fazer o, o offline, que a gente chama. Ou se vai fazer, usa a linguagem do... Vamos brincar aqui, do juridiquês. Vai vender para advogado. Que ninguém entende nada, vai vender para advogado. Ele vai vender para advogado. Ah, meu público é o Sullivan, eu quero empresários. E aí, o que eu falo? A linguagem que ele usa, que ele está habituado, é a linguagem de advogado. Que conecta ele com o advogado, não conecta com o empresário. E aí ele está falando o quê? Ele vai falar informações. Ah, de acordo com o STF, a súmula tal. O empresário no fim do dia ele olha para isso e fala: Que diabo de súmula é essa? Eu não quero não saber ver. o que é para isso. Cara, não é. assiste. E assim, se for alguém de baixa renda, piorou. Eu tenho que falar a linguagem do meu público, que é que a gente fala que é o avatar. Falar isso para o advogado. É a persona, né? E o advogado... ele, ele surta que ele fala assim: Meu, avatar. Ele fala: Acho que é o avatar é o filme lá e, e não consegue montar essa persona porque ele não consegue identificar que ele. Também pode ser uma persona. Ele é a persona de diversos outros produtos. Mas ele não consegue enxergar isso, ele não vê. E aí que, que, que tem uma falácia. Você começa a ver pessoas dentro do no mundo de rede social, em lifestyle, que a pessoa mostra uma vida que não tem e acha que aquilo vai conectar com pessoas que é o público dele. E não é. Então eu vejo esse erro muito, assim, muitos. Ah, o cara é bombado na rede social. Vejo porque eu, eu vejo, acompanho os alunos de perto, e eles têm números. Ah, olha, o meu vídeo teve tantas mil visualizações, falando de direito. Aí eu pergunto, quantos contratos você fechou com esse vídeo? Nenhum. Então, pra mim foi... Aí eu tive uma visualização e um contrato, esse cara é excelente. Perfeitamente, métrica, conversão 100%. Mas ele não sabe nem olhar métrica, ele não <risos> sabe olhar isso. É. Eu, eu falo que o, o problema legal do advogado, uma dica legal para quem é advogado e quem é empreendedor, o cara precisa ter, na minha opinião, tá? ele precisa ter uma mente de empreendedor e uma vida de assalariado. boa. Para que, que ele precisa ter isso? Me, ele precisa ó, ter salário. É isso. Mente de empreendedor e vida de, vida de assalariado. Porque se você não tiver salário, a gente, a gente teria que falar aqui de mudança de mentalidade, mudança de um monte de coisas, de paradigmas, de é, crença que você não muda da noite para o dia. Sim. Não adianta... É, é uma construção. O, o mindset não se constrói do dia para a noite. É uma construção e que muitas e vezes... é árdua. E é árdua. É árdua. E que muitas vezes passa por um processo muito profundo de autoconhecimento, terapia e por aí vai para o sujeito começar a entender aonde ele está inserido, né? qual a, é o contexto. Eu falo assim, eu gosto muito da PNL, gosto muito do desenvolvimento humano. A PNL, se a gente for ver, é um autoconhecimento para negócios. Se a gente for analisar friamente, ela não é um autoconhecimento para que eu me resolva socialmente. Eu me, é muito... Ela acaba contribuindo para uma resolução resolve. social. Mas não, é. não resolve. Sim. E as pessoas vão buscar, às vezes, esse autoconhecimento para resolver o, o, o íntimo. E não para o negócio. Quando ele vai para o negócio, o coach, quando vai para o negócio, funciona muito, dá muito resultado. Por quê? Está focado para o negócio. Sim. São ferramentas de comportamento humano para negócio. E aí, eu, se eu não tiver essa visão, e não tiver salário, eu sou limano, Deu ruim. Porque o cara quer ser... O advogado eu vejo muito isso, muitos alunos nossos passam por isso, o cara tem um escritório, o escritório é saudável às vezes, ele conseguiu fazer tudo o... isso ele fez o escritório virar, conseguiu trazer cliente, tá entrando dinheiro, só que o cara como advogado ele quer ter um salário de 50 pau por mês. O estilo de vida dele não é saudável não é para o negócio não no... é saudável para o então negócio sei, por quê? o advogado ele faz uma coisa diferente com relação a médico e tal que o que entra no escritório ele põe no bolso dele, ele não divide o que é PF da PJ e isso acontece com vários empreendedores eu vejo isso muito era isso que eu ia te falar não isso não é exclusividade do advogado tem muitos empreendedores advo... que fazem isso mas o advogado ele não entende que o quê? o empreendedor ele vê o dinheiro no caixa no final do dia o advogado ele fala assim nossa eu peguei 30 mil no processo Puta, parece que é um dinheiro demorou cinco anos dilui isso em cinco anos o dinheiro no tempo se fizer a conta do dinheiro no tempo você não ganhou nada foi, foi, merreca. foi merreca por mês exato ele não consegue fazer uma precificação de hora de trabalho hora técnica porque ele fala assim que hora técnica é essa? Porque não tem isso no mundo jurídico. É diferente de um produto. Ah, essa caneca custa quanto? Custa um real. As pessoas imaginam que eu por um real em cima, eu estou ganhando 100%, que é a, a conta até tá errada, não é, vamos discutir é, essa conta é, aqui. Não porque... vamos nem entrar nessa aí, porque... Mas o advogado ele, ele calcula mais ou menos assim. Então, ele, que que, como que ele calcula? Ah, o Sullivan tem experiência, ele cobrou 10 mil para fazer esse processo. Cara, eu estou precisando de grana hoje. Vou cobrar milão. E aí ele cobra mil reais. Só que a demanda de trabalho que o Sullivan tinha co cobrado 10, realmente vale 10. Porque ele vai gastar, vamos supor, 20 horas de trabalho em cima daquele processo. E ele não calculou quanto custa a hora dele. E isso acaba gerando um processo canibalizado de mercado. né então, Onde lógico, cada vez mais isso, a categoria vale menos. Podemos dizer isso? Com certeza. Porque você tem um número de profissionais jogado no mercado todo ano. Então a gente está aí com quase 1 milhão e 200 mil advogados jogado no Brasil, sem especialização, sem o cara ser especializado, não estou falando só especialização em nível jurídico. Estou falando especialização de o cara buscar um curso de autoconhecimento, de marketing, de finanças, para ele entender quanto custa toda a estrutura que ele vai ter que manter para poder sobreviver durante dois anos para aquele dinheiro que saiu... Na verdade, ele está pegando o dinheiro que eu falo, que ele pega um dinheiro bom que saiu de um processo e reinveste no escritório. Só que ele nem sabe se aquele, se aquele negócio dele é bom ou não. Então, advogado, é ele, ele vive de uma... Uma montanha russa. Não é nem montanha russa. Ele, ele tem que viver como se fosse um, uma roda gigante. Eu pus o processo aqui, ele vai ter um tempo de maturação e ele vai sair. Só que se por algum motivo eu parar de plantar... Então, ah, esse mês eu pus contrato. Mês que vem eu não coloquei. Esse mês que eu não coloquei contrato para dentro, às vezes eu não sinto naquele mês porque saiu um dinheiro do de ano anterior. Eu recebi algo de outro, de outro de processo. Outro, de outro processo. Onde eu vou sentir a falta disso? lá na frente. Na que essa hora roda... que a roda gira. Na hora que a roda gira. Então assim, ah, beleza, esse mês eu coloquei aqui 50 mil no bolso. Ele pega esse dinheiro e torra. Porque ele já está num déficit financeiro dentro do, do caixa dele. E aí ele faz o quê? entre dinheiro, agora é hora de trocar de carro. O cara vai trocar de carro. Esse dinheiro não é dele. Ele não entende que esse dinheiro não é dele. Esse dinheiro é da, do CNPJ, é da empresa. Se ele tem uma vida de assalariado, cara... É outra mentalidade. Ô Anderson, a gente falou muito aqui da questão da parte financeira para o advogado, a dificuldade dele conseguir entender isso. Mas me diz uma coisa, vocês lá na jurídica, vocês têm mentorias para advogados. É, né? a gente então abriu. você que é advogado está nos assistindo, a jurídica tem mentoria para advogados. Então tem, além de todas as pós-graduações que vocês têm lá de especialização, na área, na área previdenciária e tal, vocês também têm outras pós-graduações e tem mentoria para advogado. Na mentoria especificamente, esquece as pós, porque a pós a gente sabe ali que segue um rito, tem um padrão de, de, de, de do que ensinar. Agora, quando a gente fala da mentoria, as pessoas que chegam lá na mentoria Black da Jurídica, o que, que vocês observam como maior desafio? Eu conheci alguns Sim. advogados lá, conversei com muitos e tive uma, uma visão de bate-papo uhum. assim, de bastidores. Agora, o que, que vocês observam ali que estão com eles no dia a dia, que é o principal desafio do cara. Na verdade, é assim: o que a gente acabou fazendo? Pegando conhecimento de, de tempo, tá? Porque, na verdade, uma mentoria, eu, eu tem muita. O nome mentoria tá meio. Canab... Canab... tá ruim. Mas... Tá canibalizado. Está canibalizado. Tá canibalizado. Por quê? O cara faz um curso e ele fala que isso é uma mentoria. Sim. E não é. Na verdade, o que... dentro da mentoria, ela é uma metodologia que eu faço o cara enxergar e ele dividir o que é o escritório dele em algumas partes. Em áreas, a gente brinca, eu, eu brinco muito, eu que eu falo que é uma linguagem muito mais fácil o cara entender, eu separo por caixinha. Então é separar o que, que é marketing, o que, que é comercial, o que, que é administrativo, o que, que é atendimento, o que, que é venda. Porque ele faz o atendimento, ele vem para você, ele conta toda a sua a história, ele escuta aquilo e fala, olha, de acordo com a lei tal, tal, e ele não vendeu aquele produto para você. Eu, a venda é um processo de convencimento, de persuasão. E ele precisa entender que o operacional dele tem que funcionar sem ele estar no operacional. Então, eu falo que é uma metodologia de plano estratégico para que ele se torne dono do escritório. E não mais um faz-tudo, porque ele é um faz-tudo. Qual que é a dor, principal dor? Todas. Principal dor do advogado, ele vem por todas. Peraí, repete o nome. Tem que ser uma mentoria. É, não é uma mentoria, mas é um planejamento. É um planejamento estratégico. Estratégico para que ele se torne dono do negócio. De fato, ele vai se tornar dono de fato que ele não é. Ele tem um desafio de escalabilidade também, né? Porque o escritório de um homem só também... Chega uma hora que ele não tem braço um pra advogado, fazer tudo. Ó, um advogado consegue tocar hoje 500 processos. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Ele tem, tem uma métrica? Tem, tem tem uma métrica. Um advogado sozinho consegue tocar 500 processos. Tá? 500 processos para um advogado num ticket médio de... falar 10 pau. Tem pra mais, tem pra menos. Ele consegue rodar um valor significativo. Consegue tá. fazer... Milhões. Sim. Então ele consegue fazer... Só que assim, qual que é o problema? A questão é esses 10K em... Vamos voltar à história da roda gigante, né? Em Rodar quanto tempo? Aí, ele precisa... Se for sozinho. Se você for fazer isso sozinho... Tem um prazo médio? Sozinho, você leva pelo menos de 5 a 6 anos. Se dedicando ao trabalho, 14, 6 horas por dia. De 5 a 6 anos. É. Então assim, você estudou 6... Vai a ser na devor... base do suor e lágrima. Mais seis. Então, assim, vamos pôr aqui. São 12 anos para você ter um alcance de sucesso. Se a gente for... O sucesso, na verdade, a gente até brinca de falar disso, a gente fala em É subjetivo. É subjetivo. É. Então, assim, para o cara ter bons resultados, ele vai demorar mais ou menos 12 anos. Se ele for por essa inércia, por, por essa morosidade. Tem como encurtar caminho? Tem. É, encurtar caminho aqui não é questão de atalho. Porque assim, você vai ter que aprender um monte de coisa Sim. e desenvolver e, e se aperfeiçoar. Não é atalho e não é promessa milagrosa também. Não, não. É, é, é estratégia. É estratégia. É estratégia Então assim, se eu colocar como objetivo que eu tenho que pôr 10 contratos por mês dentro do meu escritório, a questão é o que eu farei para pôr esses 10 contratos. Como eu faço, né? Só que qual que é o problema? O cara, ele não tem essa métrica. Ele fala assim, tá, quantos contratos eu preciso pôr? Ele não sabe. Quantos clientes você precisa ter? Qual que é o ticket médio do seu escritório? Essas, essas informações, é a primeira pergunta que eu faço para o aluno quando ele ou vem seja, no Black. só tudo que a gente fala de qualquer negócio que, para nós, que é da área de gestão, administração, é, é tão muito simples pro cara falar do... de indicadores para o cara que é da área do direito, falar de indicadores para ele é algo surreal, que ele não tem noção nenhuma nem de como começar a fazer. E ele não consegue isso. saber se o negócio dele é escalável ou não. Eu comparo com o médico. O médico que é bom, tá, o que ele vai fazer? Quantas cirurgias o médico faz por dia? Eu, o advogado vai ter tantos atendimentos para fazer, porque assim, ah, o cara vai fazer uma audiência. Quer, quer, eu vou dar um exemplo financeiro. Dessa da audiência eu gosto muito de, de usar, que é assim, vou me imaginar, você não sabe quanto é o seu custo. Vou até mudar aqui a ideia para entender, e vocês vão me ouvir, e isso serve para todo mundo. Tá, meu custo de hora intelecto, eu não sei quanto é. Mas vamos supor que meu custo de hora intelecto seja 100 reais. Tem métricas para fazer isso, tá? Tem como a gente chegar nesse número. Mas vamos falar que seja 100 reais. Então, você veio aqui para uma, uma questão trabalhista. Eu te atendi. Demorei uma hora de atendimento. Então, vamos contabilizar em horas de trabalho. Vamos começar a mudar esse pensamento. Te atendi em uma hora. Você veio, passou seu problema, peguei sua, sua causa. Ingressei com a ação. Para fazer a ação, para fazer a petição inicial, eu demoro quatro horas. Estou dizendo que eu sou um cara aí... Qual é o custo hora homem, né? Então, quatro horas. Então, estamos fazendo continha aqui. Já foi 500 reais de custo da minha hora. Marcou audiência. São Paulo, só para você ir de um lugar para o outro, dependendo do que for, você tem que chegar uma hora antes. Horário trabalhista, vamos falar antes da pandemia, demorava às vezes duas, três horas para a sua audiência acontecer. Mas o almoço que você tem, mais o desgaste do carro, todo esse trâmite que você tem, vamos supor que deu um total de 10 horas. Chegou lá sem um acordo, Sullivan. Um acordo de R$ mil reais a ação. O advogado levou 30%, R$ reais. Eu, eu tive de custo mil. O cara fala assim, nossa, eu saí daqui com 900 reais no bolso hoje. E ainda tem aquela frase, como é que é aquela frase? mas vale um acordo bem... É? Mais vale um, um mau acordo... Um mau acordo... Do que uma boa causa. Do que uma boa causa. Mas você entendeu? Então assim, ele de custo dele, ele gastou naquele processo mil reais. E entrou de volta quanto pro caixa dele? 900. Isso se a empresa for um trabalhista, se a empresa a pagar. Resumo da ópera. Com tudo que a gente está conversando aqui, com, com outras áreas que a gente já discutiu aqui no podcast até, podemos dizer que o advogado, a área do direito hoje é a carreira, talvez, com a maior curva de, de, de break-even, de retorno do investimento do cara. O cara conseguir ter resultado Porque eu não me lembro de ter discutido Nenhuma outra carreira, nenhuma profissão Com essa janela de 12 anos aí Que a gente está debatendo aqui É porque assim, a gente está falando de número real Sim Isso é número real Ah, número fictício Hoje um advogado que sai de uma faculdade júnior Salário Pode jogar aí no, no Google Vai ver que o salário de um advogado é 2,5 2.500 reais Para um cara que estudou 5 anos Mas passou na ordem Desafiador é um, é um salário que eu entendo que... Você vai ter um monte de gente de outras áreas. Por isso que você tem uma demandada de, de, do mundo jurídico. Que o cara é bacharel em direito. Vai fazer uma outra segmentação porque se paga mal. Ah, mas você tem um escritório que paga 10, 12 para o cara. Tem, tem concurso público que paga isso. Tá, só que esse cara não escala mais. Sim, ele também está limitado. Ele tá, também está é limitado. Então assim, mas dá para escalar dentro do direito? Eu digo para você que hoje está o melhor momento do mundo para se fazer isso. Por quê? Então A gente tem. Oh, calma aí, você que é advogado está nos assistindo, tem uma luz no fundo do túnel Ele vai dizer agora qual é. Porque o que, que acontece? Essa mudança digital permitiu, já vem permitindo há alguns anos, que eu possa ter um processo em qualquer lugar do país. Então, muda-se. Tem que algumas eu não facilidades. Tenho que não tinha. Então, assim, eu antes não podia pegar um processo que fosse no Nordeste. Porque tinha que ter alguém lá para poder protocolar, eu ia ter que fazer, porque ele era físico. Hoje ele é digital, o processo hoje é digital. Eu consigo ter o um processo lá. Então permite que eu alcance pessoas que antes Você eu não Você consegue alcançar. escalar a tua capilaridade, a tua, o teu raio de ação. Isso muda o jogo. Muda tudo. Só Opa. que aí eu tenho que ter o quê? Qual que é a minha estratégia de negócio para isso? Se eu não tenho conhecimento... Tô na roça. Ah, mas o mercado offline que a gente chama ainda, ainda é o que mais rentável. Mas o mercado do futuro é o digital. E não é o cara que faz dancinha. A gente tá falando do, do cara, não é aquele cara que vai fazer uma dancinha e tal. Não. não é o TikToker. não é disso que a gente tá falando. O cara do TikTok, ele vai ter views. Se você Sim. quer uma questão de ego, legal. Vai usar uma plataforma eu dessa. Que... Excelente você falar isso. Eu sempre digo isso nas minhas mentorias, Anderson. É, esquece seguidores, cara. É, é, é... A gente trabalha com foco em compradores, não em seguidores. Eu tenho uma. É. Eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma rede social que tem 200 seguidores. É que mais vende. Determinado produto. É isso. Eu, eu canso de falar isso nos meus grupos de mentoria. Eu falo, galera, você precisa entender o seguinte: ó, seguidor, comentário e curtida é métrica de vaidade. Você quer alimentar essa métrica ou você quer alimentar a métrica do jogo do dinheiro? O que, que você está querendo? Assim, não é... que você não possa converter seguidor em cliente. Sim. Claro que você pode também. Não é disso que a gente está falando. Mas é que isso não deve ser a prioridade, né? Mas é que na verdade as pessoas têm uma questão de ego. Mas, é aí a é galera ego... tenta, a galera busca primeiro satisfazer o ego e não o bolso. E é eu isso olho que o eu observo muitas vezes. E é, e é uma coisa que eu ensino muito e, e falo bato muito que é essa briga de eu quero ver é resultado. Sim. Porque assim, ah, é, você vai ter sucesso se você fizer um bolo, você se pôr a fazer e o bolo sair perfeito, você teve sucesso naquilo lá e você teve o resultado que você queria. Agora, se eu não sei nem qual é o resultado que eu quero, como que eu vou trabalhar isso? Se eu não sei onde eu quero chegar, a frase é antiga, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É, eu, é a história uma, de Alice. É, uma das coisas que eu sempre questiono aqui, e, e muitas vezes em bate-papo, a gente tem vários amigos em comum, você sabe disso, e a galera tem a galera que é do digital, tem a galera que é do marketing, do marketing digital e tal. E eu vejo os caras falam assim: faturei 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. A pergunta que eu sempre faço é: quanto investiu? Em quanto tempo? E quanto investiu? E quanto você investiu? Porque, cara, você falar que você fez 20 milhões no lançamento é fácil. Mas conta também que você investiu 5 de tráfego. Conta que nesse. E às vezes cinco, não foi 5, às vezes foi muito às mais. Às vezes foi mais. Né? Eu já vi, cara, de botar 10 milhões de tráfego e fazer 15. Então, se você for falar proporcionalmente, cara, o retorno é péssimo. O advogado... Você botar eu, 10 e fazer eu falou, e O é bem 15. trabalhadinho. Se ele, o problema aqui, aqui tem que ter o quê? Para a questão de informação, eu tenho que ter constância. E aí a gente cai no problema da maioria das pessoas. A constância é toda uma questão de comportamento e de mindset. O, então, cara, mas... não, o cara não tem constância. É o que eu falei aqui em outro podcast. Eu prefiro o cara que é, é, é incompetente, constante disciplinado do que um gênio que não tem disciplina nenhuma. Porque cara. assim, aí a gente tem dois problemáticos. Então eu tenho a constância, que eu tenho que mudar um monte de comportamento, tenho que mudar um monte de coisa. E o advogado, ele tem uma questão cultural que o cara é o autônomo. Tô falando do advogado que trabalha sozinho. Estou falando daquele que trabalha Sim. CLT dentro de... Esse cara que é autônomo, ele tem uma outra problemática, ele não consegue falar não para as pessoas. Então, na família, no núcleo familiar dele, ah, precisa levar o pai, a mãe, o periquito, o papagaio, no um médico... Quem é que vai? O advogado. O advogado. Ah, precisa resolver um problema. Quem, quem é que chama? O parente que é advogado. Porque acho que esse cara não trabalha. E ele não encara o trabalho dele com uma jornada de hora de entrada tenho, e saída. É, eu tenho que fazer é isso. É a disciplina que muita gente não tem no home office, por exemplo. Sim. De falar sim. assim: eu tenho horário para começar, eu tenho horário para pausar, para me alimentar, eu tenho horário para finalizar. Se as pessoas soubessem só isso. É que eu falo: às vezes o cara não precisa de um grande ajuste. Às isso. vezes só isso muda o jogo. Muda o jogo. Porque você está falando de algo que o cara vai ter... E aí, quanto o cara precisa investir numa internet para poder ter um retorno? Cara, eu falo que investir o mínimo. Investir quanto? Um dólar por dia de investimento. Então, a gente não está falando de número gastronômico, assim, de, ó, vai estourar no, no norte para gastar e investir para ter esse retorno que vocês estão falando para ter. Não. Eu tenho um aluno, por exemplo, que investe mil reais e tem um retorno de 100 pau por mês. Eu tenho um aluno que investe 50 reais e faz 10, 15 pau por mês. Com o mundo digital. Mas assim, mas o que, que ele tem que é diferente dos outros? Disciplina. O cara Sim. faz um cronograma e aí a gente eu acaba a disciplina, ensinando. Disciplina, constância, teste, e apura o dado e levanta o número e vê o que deu. Mas aí, aí a gente volta no velho problema. Se o cara não teve essa mentalidade, essa educação não, lá atrás, o cara pai, se perde. Ele se perde porque ele fala assim: por onde eu começo? E eu vejo isso acontecer, não é com um com dois, é com vários. Eu venho e te explico. Então eu vim e te ensinei. A gente estava falando disso outro dia. Não adianta. O cara, Se eu posso vir trazer a melhor técnica do mundo, a melhor ferramenta do mundo, que fala assim, ah, essa ferramenta vai te ajudar a ser o top. Aí o cara fala, mas o que, que você falou mesmo? Eu não entendi nem a primeira palavra que você disse lá atrás. Porque a mentalidade dele, ele, ele, ele não é tem... Ele Ele tem uma limitação de aprendizagem, para um tópico específico do qual ele não foi treinado para aprender. Porque, assim, ele também tem essa dificuldade. O advogado, a primeira coisa que ele fala, eu não quero, eu fui fazer direito porque eu não queria fazer conta. Lei do engano. Primeira coisa que ele precisa saber, o que, que é? Fazer Ponto. conta. Ah, eu aprendi porcentagem. Que é o que todo mundo fala. né. No, no... Aprendi a fazer a conta dos 20% e 30%. Mas ele precisa saber fazer todas essas continhas que a gente está brincando, jogando aqui para a galera que está nos ouvindo. Se o advogado, o empreendedor, souber fazer isso e ele levar um padrão de vida sempre um pouquinho num pé a, a menor, então assim, ah, eu preciso de um prolabore de cinco pau. Poxa, eu tô... Eu então vou viver com, com esses cinco, vou fazer seis, 7, mas eu vou viver com um padrão de cinco, porque a hora que ele fizer uma distribuição de lucro, você para o advogado que ele faz distribuição de lucro no escritório, ele não sabe nem o que que é, nem da forma fiscal como que faz. E a hora que ele faz isso, a vida do cara muda, porque ele fez os 10 pau por mês, ele vai fazer 10k todo mês, só que ele vivia com cinco. Esse 5 ficou no, no escritório. Então, ele tem dinheiro para reinvestir. Ele tem dinheiro para comprar uma ferramenta, às vezes... Que ele não olha que o celular, o computador... É uma ferramenta, é uma de, ferramenta trabalho. de trabalho. Ele não olha isso. Então, assim, ah preciso trocar o um computador. Preciso reinvestir em, de, em redes sociais. Eu estou reinvestindo no meu negócio. Eu, propaganda. Tem um, tem um desafio grande também, que é o seguinte, Anderson. O um cara, ele ganha 5, ele gasta 5. Aí, Gain ele a passa dez. a ganhar 10, ele gasta 10. Aí ele ganha 15, ele passa a gastar 15. O problema disso não é necessariamente muitas vezes só... O único problema não é só não. ter gasto 5, 10, 15. O problema é a elevação do padrão de vida. Você coloca o padrão de vida num nível que depois, em algum momento, quando você não tem para suprir aquela necessidade, manter, é. regredir o padrão de vida é um dos maiores desafios que existe na vida. Cara, eu, e eu... que a maioria... A maioria não. A gente pode até generalizar que muita gente não consegue fazer isso. Porque assim, o cara ganha dinheiro hoje. Então vamos supor que tem o... Advogado, recém-formado, tô com sangue nos olhos, vou para cima e vou atrás de cliente, vou laçar cliente na rua. Vamos falar bem, é bem assim para o pessoal entender. Trouxe muito cliente. Pus cliente para dentro, pus cliente para dentro, trabalhei que nem um louco. Vai chegar uma hora que fisicamente você não aguenta. Você sabe disso, a gente está acostumado, a gente, tem hora que a gente faz picos de trabalho de 16 horas num dia. Mas você tem um processo de recompensa, tem que ter um processo de recompensa. E aí o que, que acontece? Esse dinheiro não sai agora, então o cara tá trabalhando. A hora que o dinheiro começa a sair, que ele começa a ver o dinheiro... Ele começa a compensar. E aí ele tira o pé. Só que ele leva o padrão de vida, que aí é você tá falando, ele leva o padrão de vida dele pra cima. Mas não pensa no amanhã. Não planta. E a gente tem que aprender com quem era da roça. Você tem tempo de plantação e de colheita. De colheita, perfeitamente. E aí, o que que eu tenho que estar tá preocupado? Tô colhendo agora, eu tenho que estar tá plantando de novo. E esse cara, 90% dos advogados que passam na nossa mão, ele para de colher. Porque ele, ele, ele, ele parou de Ele parou de plantar, colher porque ele parou de plantar, ele parou de plantar. Então, É feito assim, colateral ele E parou... aí ele fala assim Você colhe o que planta, não plantou não colhe Aí ele pega e fala assim, pô mas eu tava ganhando 50 pau aqui no escritório Estava. Não sei o que que eu faço Sabe que pergunta que eu faço pra ele? O que que você fez pra ganhar 50 pau? Aí o cara, eu faço ele escrever no papel Ele faz Aí eu viro pra ele e falo assim, o exercício é esse refaça. Essas coisas, o que que você tá fazendo? Não, ele não tá fazendo, não tá fazendo. Eu falo, refaça Aí ele olha, mas é isso? Eu viro pra ele. É. Não foi essa a sua receita, amigo? Foi isso que você é teve resultado. C, v. É Ctrl-C, Ctrl-V. Foi isso que você teve resultado. O que, que eu faço? Uma coisa que eu faço que eu acho que é interessante, o pessoal que está em casa nos ouvindo aí, eu faço um livro do que eu faço que dá certo e do que dá errado. Porque às vezes deu errado porque eu não tinha ferramentas ou competência para aquilo Naquele dar certo. Naquele momento... Então assim, ah, tive uma boa insight, tive uma ideia nova, um sei lá, bolei aqui algo diferente, bolei um curso novo para vender dentro da escola e neste momento pode ser que não vire. Uma coisa que eu sempre falo, Anderson, é o seguinte, quando você, quantas coisas a gente muitas vezes, né, você que está nos assistindo, estabeleceu como verdade na tua vida o que muitas vezes não era verdade. Ou não é verdade. Não é porque você tentou algo em um momento da tua vida e não deu certo, que isso de uma certa forma não dará certo nunca. Eu sempre digo o seguinte, algo não deu certo, analise em qual contexto você estava, qual era o momento, Tem que ver. né? E quem era você? Três perguntas fundamentais. Em qual contexto eu estava, né? O que estava acontecendo naquele momento e quem eu era? Quem eu era em termos de habilidades, competências, conhecimentos? E com quem você estava? E com quem você estava? Isso é importante também, porque às vezes, às vezes você tinha todo tudo Às vezes você estava no lugar certo, no, no momento, momento certo, certo, com as competências certas, mal acompanhado. Aí... <risos> Tem isso também. Então, assim, isso pode ser que te leve para o buraco. E aí, o que eu falo? As pessoas estão acostumadas a não querer o não. O não é uma palavra que é ruim. Por isso que eu falo que o cara de venda, o cara que vem de venda e vem para o direito, ele já está acostumado a tomar não. Até a petição desse cara, acredita se você quiser, é diferente. Porque ele fala assim, o não eu já tenho. Então ele já tem isso enraizado. O cara que vem de vendas, o, o advogado que vem de vendas, ele vem e fala assim: não já tenho. Eu vou aqui usar um embargos auriculares aqui para dar um chavé com o Love para ver se se leva. Ele já está acostumado com não. Embargos auriculares. É. Aí. <risos> e aí o cara vem ali para poder, sabe? O cara que está acostumado a, a não tomar esse não, que vem de uma outra atividade ou que veio sem tal tá, numa outra profissão, veio para o direito. Ele, o primeiro não, ele assusta. Então, na hora que ele toma um não, ele fala, opa... Porque muitos veem também que eu sou o dono da razão. O advogado, desculpa, eu sou da área do direito, é a raça do inferno. Porque ele chegar aqui... Você pode dizer isso, eu, eu não. Eu posso dizer com toda clareza, porque assim, o <risos> que, que acontece? Ele vai num restaurante e tem o um problema. O que, que ele faz? Eu sou advogado. Ele sente. intitula. Dá lão. carteirada. E quer dar carteirada. Só que no mundo real hoje, isso caiu por terra. Isso funcionava há décadas atrás. Então, para aquele advogado da década de 80, há 20 anos isso funcionava. Na década de até o final da década de 90 isso aí ia bem. De lá para cá, amigos, já Porque assim, era. porque era um era um mercado restrito, sim, muito sim. mais restrito e você tinha o advogado que era o advogado da família. Mas eu acho que isso tem a ver o seguinte, antes tem a ver com a democratização do conhecimento. Também. De conteúdo. Porque tem, se você pegar na década de 90, tinha muito muito conhecimento até do próprio direito. Sim. Qual é o nosso direito como consumidor, como cidadão e tal? Que o advogado era o detentor desse conhecimento. Até por, por sua formação. Mas com a, a democratização do conteúdo, né, de, de hoje você... Cara, você vai você no um... Google lá, você encontra a resposta para a tua dúvida. né? Você vai no YouTube e você encontra um vídeo que às vezes responde a tua dúvida. Então, acho que isso foi meio caindo em desuso e meio que popularizando, vamos dizer assim, o conhecimento porque do o advogado. o direito é arcaico, porque ele é em volta de costume. Sim. E a gente está falando de costume. Para ele poder mudar a lei, infelizmente no Brasil, leva-se anos para isso acontecer. Então, hoje não tem nada falando sobre o digital. Claramente, quem é punido, quem não é, tem uma regrinha ou outra que é utilizada como uma analogia. E aí, esse cara era o cara que estudava isso, e o mundo estava mudando, e é o cara que era fazer essa analogia. O, advogado, o papel do advogado antes, se a gente for olhar friamente, é o cara que fazia essa analogia. Então, código, código do consumidor. Quem ia parar para ler código do consumidor? Porque não tinha. A partir do momento que começa a ter, e começa a virar obrigatório de toda a lojinha ter, você tem acesso à informação. Esse cara que só passava conhecimento, então ele vendia a hora dele de conhecimento, acabou. E aí está havendo essa reestruturação do novo advogado. Podemos dizer que com essa democratização do conhecimento, o que antes poderia ser aqui, entre aspas, um produto do advogado, acabou. que é a consulta acabou. ao advogado, isso de uma acabou. certa forma acabou? Acabou. O Porque cara, se... quando ele vai procurar um advogado para consultar, é que ele já está com algo extremamente capcioso e já é vamos dizer assim é meio caminho andado já está tendencioso para alguma coisa também então Sim. vamos lá e e aí o que está que acontecendo hoje no mercado eu procurei você na rede social te vi lá ah eu te procurei então eu te chamei no Instagram te chamei no, no WhatsApp você demorou um tempo para me responder você não me respondeu eu Vou pro próximo por quê eu vou no outro se você não me dá informação eu vou em quem dê e aí Enquanto não houver esse reajuste no mercado de... Opa, você quer informação? Informação eu dou. Ela Agora, tem custo. o atendimento... Você quer um atendimento? Você quer uma, um parecer? Ah, hoje mesmo me ligou uma pessoa e falou assim... Ah, eu estou com um problema no, aqui e tal. Estava com um problema lá. Um advogado. Advogado. Precisa para você ver como que é uma coisa cultural. Eu falei, tá, isso tem que fazer um parecer. Ah, não dá para você falar para mim o que, que tem que fazer? Um parecer. Eu tenho uma hora técnica de conhecimento que Sim, eu te cobro. Tem que se debruçar sobre o não, assunto. Mas você não pode dar uma opinião? Eu falei, então, a opinião que eu te dou é que... A opinião é que tem que ter um parecer. Que tem que ter um parecer. Sim. Porque senão se eu abro mão, o que, que vai acontecer? A, a escala para baixo vai funcionar da mesma forma. Eu brinco, Anderson, eu sempre digo o seguinte. Nunca me peça de graça o que é o meu ganha-pão, cara. Não dá. Uma coisa ou outra, tipo assim, uma, uma ajuda, se você já tem uma, uma coisa formada, e hoje o cliente vem até você, ele já tem uma opinião formada porque Ele tem um parente que é no mundo do direito, ou ele já viu na internet, ele já procurou no Google, e ele já vem com uma opinião formada. Então você vai ter que desconstruir essa opinião dele, que é um problema, porque você vai ter que falando... Como que eu explico a cabeça de um juiz que vai dar uma decisão numa canetada? A gente pode falar que você vai lá para o Google tirar algumas dúvidas. A gente já falou aqui da democratização do conteúdo e tal, o cara vai para o YouTube Mas tirar algumas dúvidas. Mas a aplicação disso... Mas... Uh, vamos combinar que no meio, do, no meio jurídico tem diversos senões, né? Eu brinco que é o seguinte, entre o preto e o branco, no meio aqui você tem, você tem um... 50 tons de cinza. Então tem uma série de senões no meio desse caminho que às vezes o que você leu ou que viu e assistiu, talvez não seja tão verdade assim e precisa de fato do parecer de um Porque do, na verdade eu um falo assim, o bom, quer, quer saber quem é um bom advogado? Não é um cara que manja muito daquela matéria. É um cara que ele é um bom no processo. Ele tem que entender de como faz funcionar a máquina. Por quê? Depende da situação, depende da demanda que você vier para mim. Será que é interessante eu fazer essa demanda sair rápido? Não sei. Porque depois você vem com um problema para mim e fala assim, eu vou chegar para você e falar, Suliva, nesse jogo aqui a gente já tá perdendo de 1 a 0. No máximo que a gente vai fazer é empatar. Mas vamos supor que fosse uma trabalhista. Vou, vou para qualquer área. Sim. Ó, Aqui já tá perdendo mas vamos fazer caixa na empresa, para você pagar isso aqui vai ser uma dívida trabalhista de 30 mil mais ou menos o um prejuízo. Vamos fazer caixa, você não tem caixa, vamos fazer caixa, então eu vou embarrigar da maneira que eu posso, da forma legal. Legal, para ganhar em... tempo. Para ganhar tempo. Então eu vou usar dos meios técnicos para ganhar tempo. Isso é um bom advogado. Não, Súlio, você precisa aqui, aqui você precisa receber rápido, vamos fazer para... Eu preciso antecipar esse processo. E um cara que entende de processo, ele vai encurtar esse tempo então um bom advogado não é aquele cara que foge desse cara que fala muito da matéria olha, é muito especialista entenda-se no métier ele, esse cara é ligeiro é, é nisso que esse cara ainda é bom e esses são esse, essa é a diferença entre o preto e o branco e os 50 tons de cinza no meio porque, do caminho porque assim, fazer o tem gente que não sabe fazer o copo o cara vai pegar um modelo de processo na internet ele sabe tudo? não, não sabe tudo mas ele vai estudar o isso. O cara vai ele... fazer um CTRL C, CTRL V. O Anderson, me diz uma coisa. Você tocou numa questão aí de matéria. Né? A matéria X do direito. Quando a gente olha para o direito hoje, para a carreira jurídica, tem alguma matéria específica, alguma especialização que você fala assim, cara, essa é a que mais dá dinheiro hoje? Oh, é, é, é que assim, ó, vamos lá. Tem uma que a gente sempre escuta falar aí. Essa daqui o é o mais O previdenciário é o que mais dá dinheiro. Por quê? Previdenciário. Previdenciário ainda é o que mais dá dinheiro. Fala-se muito do tributário, né? O tributário acabou... aquela decisão de foi de ontem, saiu publicado hoje, vai mudar o mercado. Vai mudar o mercado porque vai mudar um monte de regra que você vai poder bater imposto. então Só que assim, vamos lá. A gente tem duas situações aqui. O previdenciário, porque o previdenciário ainda é o maior mercado. Porque eu tenho o maior pagador. Eu tenho um número de população, 22 milhões de pessoas pendurado no INSS. E quem paga é a União. E quem paga a União. E é o melhor pagador. E é o melhor pagador, porque ele paga em dia. Então é o melhor pagador. O trabalhista ainda é um bom mercado? É. Só que qual que é o problema? Eu ganho uma ação contra você, você não tem nada, pra não tem nada no seu nome, eu não vou conseguir receber. Tem nada para pagar, Ganhei, mas, mas não vou levar. Uhum. O tributário, é o direito marítimo. Ganhou, mas fica vendo navios. O tributário ele tinha essa problemática. Você pegava empresas com grandes dívidas, que O cara ia lá, trabalhava, negociava A empresa não pagou a dívida, você acha que ela vai pagar? E a primeira coisa que ela deixa de pagar é o advogado Sim. Então era muito ruim De trabalhar, nesse... tem bons escritórios Boas pessoas, só que você tem Um monte de empresário Mal pagador Que não, não conseguiu então, você vai fazer os compromissos Você vai fazer o trabalho para um cara que está devendo para Tributo E ele deixou de pagar quem? Ele vai deixar de pagar o advogado então, O eu... próximo é advogado só que quando você faz uma boa recuperação, um bom trabalho e uma boa cláusula de contrato... E você gera aquele conta corrente que o cara, se ele for organizado, ele vai ter ele caixa vai, dali para frente. Ele vai ter caixa frente. e assim você tem como, como prioridade que ele tem para o primeiro advogado. Então, é. qual que é a dificuldade que eu vejo? Ah, o civil também? Também. Todos têm mercado, mas o do previdenciário tem a vantagem do pagador ser a união. O pagador é a união, então... E ele, Receber, caráter... você recebe. Receber, você vai. Então, a questão é o alimentar. Tempo, né? então... É ter uma boa estratégia de fluxo de caixa, o que, que vai acontecer o dinheiro no tempo, conseguir dimensionar tua hora, homem de trabalho, como você escala isso, mas o pagador mas, é um mas pagador assim. O mercado que as pessoas podem ficar de olho é o mercado digital. Porque está vindo um monte de regras novas. Porque, assim, hoje, o cara faz um lançamento do digital, você sabe disso. Se ele não quiser pagar nada de tributo, ele não paga nada de tributo. Só nega tudo. Exatamente. Que é um absurdo, diga-se de passagem. Importante dizer que nós não estamos aqui dizendo que você tem que fazer isso, mas dizendo que isso acontece hoje no mercado. É comum. É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. E é assim, só que com a mudança da super receita, então assim, está começando a ter um movimento em cima desse mundo digital, gente que perde conta. Então, tem, por exemplo, tem um escritório que eu conheço que hoje o cara só faz recuperação de conta de Instagram. Só isso porque cara, é, você é seu esse -pão é um hoje caminho esse é volta. um caminho que não, não, não vale a pena no fim do dia essa conta vai sair cara eu sempre digo o seguinte cara tem um jeito certo o jeito certo de fazer dar certo é fazendo certo faz certo que vai dar certo não começa com esses atalhos que você vai amanhã ou depois essa conta vai bater na tua porta você vai ter uma não, conta para pagar mas assim por exemplo ah, imagina você tem um canal do YouTube bombando Monetizando e você perde sua conta. Por. X eu falo que rede social, quando você deposita tudo em uma única rede social, a gente já conversou sobre isso. É... Quando você deposita tudo numa única rede social. Você está fazendo filho bonito se... na mulher dos outros. <risos> tá fazendo você... isso. Essa eu nunca usei. Né? Fazer. Como é que é? Fazer, fazer, fazer filho, filho bonito. bonito na mulher dos outros. Essa eu nunca usei, mas eu sempre digo o seguinte: quando você investe tudo numa rede social, constrói o teu negócio fundamentado em cima de uma rede social, não importa qual seja, amigo, isso é construir casa no terreno alheio. Fui mais é. polido que você é, agora, tá Anderson. Mas, mas, mas é uma realidade assim. E eu, quem está nos assistindo, o cara que está saindo do Facebook, está indo para o Instagram, tem que perceber que vai vir o TikTok. E amanhã ou depois, Solinho, vai ter uma outra plataforma. E como, outra coisa. Como foi o Orkut lá atrás. Exatamente. Não informador. lembro, o Orkut não é do meu tempo. Só não vi no, Fale, do, fale só por só você. Vi eu só vi, no vi aqui no YouTube que existiu o Orkut um dia. Isso é que essas <risos> isso é não é do meu tempo. Nada do meu tempo isso aí. Isso é do teu tempo, Kaique? Não, Kaique não. Kaique, Kaique, Kaique não sabe nem do que nós estamos falando, cara. MSN. 20 anos, sabe o que nós chat, estamos falando? Chat de MSN, Kaique, a MSN, MSN. noite. Você sabe o que era MSN, ô Chat. Não, é, o não... chat, ó. Sabe o que é? Já ouviu esse barulho aqui, ó? Sabe o que é isso? Na, que Não, fax, fax, cara. É é a conexão, conexão da internet só depois da meia-noite <risos> para pagar mais barato na conexão. Se fizesse antes da meia-noite, tava perdido. Acabava <risos> com a família. Segurava ali o telefone. <risos> Não, ninguém mais e... liga para casa. Acabava com tudo. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, Anderson. Recado para os advogados que estão nos assistindo. Cara, vou voltar a falar daquilo. Para você, advogado, você que quer empreender... Fala mente. da mentoria, da jurídica também. É, a mentoria, pro cara eu... te seguir. Segue nas minhas redes sociais, então Anderson Amorim, Underline Oficial, tem a da Jurídica também, a Jurídica Oficial, mas assim, pense muito nisso que a gente vai falar, que a gente falou, bateu bastante nessa questão de mentalidade, é tem uma mentalidade de empreendedor, queira empreender, queira fazer algo diferente, queira inovar, mas tem uma, uma responsabilidade de assalariado. Isso Muda a vida de muita gente. Muita gente. É, eu, diria é a que essa, regra. eu diria que essa mentalidade não é só para o advogado, não, não é para é todo, todo mundo, e qualquer todo empreendedor. Porque o cara Isso tem é negócio: fácil. o cara começa a ter empresa e começa a ganhar dinheiro, ele começa a querer ostentar. E come, começa a querer estabelecer padrões que ele que não... de vida que ele não tem capacidade de um sustentar. Um ano, espera um ano, espera dois. Exatamente. Maturou, estabilizou, se... aí você estabilizou, sobe um degrau. Sobe. Exatamente. E aí você vai chegar. Pessoal, lembrando que toda terça às 17h45 nós estamos aqui no YouTube com o nosso podcast Lucro Certo e também disponível em todas as plataformas de áudio. Se você não curtiu o nosso vídeo ainda, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário aqui sobre este episódio do podcast Lucro Certo e também deixe sugestões de temas que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso podcast Lucro Certo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.